Relevância indireta, tudo que afeta a, a entrada do cara, a minha conversão tal, relevância direta. Relevância indireta são critérios que às vezes eu controlo, às vezes não, mas afetam a minha conversão, principalmente depois que eu recebi o clique. Esses dias a gente pegou uma conta para fazer análise, os meninos fizeram, a gente tinha, o cara tinha 10 fotos iguais, tipo assim, cara, não está tá ajudando no critério que é fazer com que a pessoa que entrou compre. Então, as, as demais fotos são critérios de relevância indireto. Afetam a minha conversão se não tiverem feito da forma certa. Possuem o papel de trazer firmeza e garantir que essa pessoa compre o produto depois dela entrar. Afetam a minha conversão. Quanto maior a minha conversão, maior a minha entrega em ads, maior o meu posicionamento, maior a minha entrega em ofertas, maior o crédito que o Marketplace me dá, maior chance de eu ir para o Google Shop. Segundo ponto, critério de conversão indireta, a nossa descrição. Ale, mas a descrição, quando eu falo de mercado livre, quando eu falo de praticamente todos os canais, na busca do próprio canal, sim, tá todos os canais, nenhum canal indexa critérios da descrição. E aí tem gente que fala, e tudo bem, mas não, não indexa. Tá? Ah, qual o papel da minha descrição? Converter Fazer a pessoa que entrou Converter Então a minha descrição tem que estar tá bem feita Não porque ela vai para o Google E alguns canais até mandam para o Google Mas isso aí é bem a longo prazo Ali dentro A minha descrição tem que estar tá bem feita Porque eu quero converter a venda Eu preciso que a pessoa que entrou Não fique com dúvida De que ela vai comprar aquele produto tá outro ponto de conversão indireta ali quebrar a objeção é isso aí normalmente eu quebro a descrição em objetivo e sonho é, ou resolução do problema qual o problema né um problema de saúde e tal então eu começo com aquela com o que o meu produto vai realizar que é o que motiva esse cara a comprar informações mais técnicas e no final eu quebro confiança garantia marca outras relevâncias nesse sentido que aí é quando o cara já está decidido, ele só quer saber se ele tem garantia de três meses, um ano, se a fábrica é boa, se o produto é de procedência, ali dentro. tá? Mas eu acho que as pessoas erram por não começar a sua descrição é, fazendo a pergunta certa, né? do porquê você está comprando aquilo e respondendo a pergunta certa na verdade. Depois, critério de relevância indireto, afeta a conversão, avaliações. Muito pouco estimulado no mercado nacional. Tem que, eles têm que aprender muito aí com o Wish, AliExpress e outras coisas. É, a própria Shopee, mesmo dentro do Brasil. A Amazon ainda estimula um pouquinho isso, mas nem tanto no nacional aqui. Você vê muita avaliação de fora. Que é a gente fazer os clientes que gostaram avaliar. Isso também é um papel nosso, é um pedido nosso para esses clientes. E aí um ponto... Eu estava vendo se a Jade não tinha vazado que abriram a porta aqui. E aí um ponto que né, uma avaliação ruim afeta a minha conversão. Quando a gente tem uma avaliação ruim vindo logo no começo ali, você tem que tirar uma avaliação boa ou duas ou três e colocar na foto. Fazer uma montagem, traz lá na terceira ou quarta foto para que você evite que essa pessoa vá ver alguma informação. Porque muitas vezes, principalmente quando a gente fala de mercado livre, a avaliação ruim vem primeiro. E aí já era, entendeu? Isso afeta diretamente a nossa conversão. E às vezes nem é verdade. Você fala, ah, às vezes nem é sua a avaliação, né? Às vezes é uma avaliação Compartilhado, no caso do Mercado Livre, a gente tem isso. Tá? Qual que é o outro ponto importante quando a gente olha para critério de relevância indireto? Tá? Frete. E aí não está no nosso controle em praticamente nenhum marketplace. Tá? E nas categorias ou nos marketplaces que estão no nosso controle, nós temos sim que tomar ação contra isso. Que aí normalmente em categoria de pesados Ou marketplace que não tem é <risos> de avaliações, muito bom Ou em categorias de pesados Ou em categorias que não entram no frete Ou marketplace que não tem ainda a sua própria etiqueta Ou marketplace que tem só a etiqueta A etiqueta de correio E às vezes o teu produto vai melhor fora do correio ali dentro Então buscar o melhor frete Foi uma coisa que eu falei pra galera de UBA Móvel, né? Eu falei, cara, entra lá foi uma coisa que eu falei pro pessoal que a gente compra colchão, né? A gente já tinha comprado colchão com eles há sete anos atrás, eu acho, seis anos atrás. E a gente foi trocar o colchão da nossa cama e tal. E aí a gente foi conversar com ele. E aí eu falei pra ela, você consegue me entregar amanhã? Ela falou, consigo, 10 horas da manhã. Isso era às quatro e meia da tarde, acho. Quatro e meia, três e meia da tarde. Ela falou, consigo, 10 horas da manhã. Eu falei, legal, você tem que estar no online. Ela, por quê? Não tô, tal. Tá? Falei, cara, eu tô olhando o colchão pra comprar, trinta e dias pra entregar. 18 dias para entregar. Falei, você acabou de me dizer que você entrega amanhã. Ou seja, você consegue postar no mesmo dia ou no máximo no dia seguinte. Monta um anúncio, sobe essa parada nos marketplaces. Olha aqui, abriu uma galo para mostrar que a parceria cortou bom, é ruim lá. Tá? Eu falei, vai para o marketplace. Falei, você tem um prazo. E aí eu me diferencio, mas tem lugar que eu não controlo né, o frete. Tá, então, esse é mais um critério de relevância indireto. E aí tem o preço, que é sim um critério de relevância direto. Afeta a minha venda sim, mas não é só ele, tá? Eu mesmo ontem comprei, comecei a tomar chimarrão de novo, né? Pra, pra controlar um pouco a ansiedade e aí eu fico o dia inteiro lá tomando chimarrão. E aí eu queria comprar a camisinha do chimarrão, que é aquela, um, um saquinho que você põe na ponta para não ficar ah, vindo parada na boca, vai sem ficar... Ou você fica comendo pó de, de erva um tempão. E aí, beleza, os raízes aí vão falar que é frescura, mas eu não curto. Então, eu, tô, eu, tô, eu comprei a parada. Só que eu não achei um anúncio no Full, cara. E eu tava, ou, tipo assim, eu tava disposto a pagar mais um pouco pra receber hoje, né? Eu vou receber, acho que segunda-feira só. Porque tava tá vindo tudo do Rio Grande do Sul e não tava no Full Film, Entendeu? Então, ou o cara que eu achei no Full é o cara que tá jogando o jogo de mandar o unitário. Aí tem lá um cara vendendo um kit com 40 desses, que sai muito mais barato, por causa dos freios. Ah, o Gurri colocou ótimo, até os gaúchos, é pior que a verdade, né? Comprei aquilo e comprei o um negocinho que você põe no meio pra fazer o chimarrão certinho. Você põe no meio, joga a erva do outro lado, pá, aí você não precisa ficar fazendo na mão e tá? tal. Tá? Então, assim, é... o preço é só um fator. No catálogo, o preço é muito importante. Mas você não vai ganhar todos os catálogos. Você vai ganhar os catálogos que você entende que faz sentido para a tua estratégia. E você vai ganhar os catálogos que você conseguir negociar com o teu fornecedor para você ter preço. Ali dentro. Ó, o Leandro colocou o pior que tem no full. Dependendo do full, se for full de Santa Catarina e entrou na categoria de supermercado, não entra. Olha, o Leandrão tinha, hein, Leandrão? No full ainda. Depois me manda que a próxima vez eu compro de você. Me manda no direct aqui. Tá? Então, esse é um ponto importante. O catálogo é um jogo individualizado, estratégico, onde você vai escolher a batalha que você vai ganhar. Às vezes, você vai ter que reverter bonificação ou margem de um produto para poder ter margem nesse, para você poder buscar escala. Mas é um canhão de venda, se tiver venda agressiva diária naquilo lá. Tá? Então, isso daí é muito importante a gente analisar. Tá? Kit foge de catálogo? Em alguns casos, sim. Em outros, não. Tá? Em alguns casos o mercado livre já está negando, em outros casos sim. Se você estiver falando de buy box como o Amazon, em alguns casos você vai poder subir, em outros casos você não vai poder subir. Americanas pode subir normal, Magalu pode subir normal, Via pode subir normal, ali dentro e aí sim são estratégias válidas para fugir de catálogo é, ali direto. Né? Shopee a gente não tem catálogo, então isso também é mais, é mais uma estratégia. Vender kit tem que ser algo na nossa vida, não só para fugir do catálogo.